E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e é isso mesmo, tá? Essa semana todos os vídeos vão ser à noite porque eu tô parando pra gravar antes da Black começar, né? Porque além da nossa Black, a gente tá acompanhando a Black aí de 29 empresas no total que a gente acompanha e ainda com um plantão de dúvidas para os alunos do Alta Performance. Então vai estar tá corrida, então eu já tô adiantando, mas hoje é segunda-feira e eu quero te falar algumas coisas importantes para sua Black Friday. Bom, antes de qualquer coisa, dá o seu like, se inscreve no canal, se você estiver no Instagram, dá aquele seguir, né? aquela curtida, marca quem precisa ouvir esse vídeo, né? quem precisa ver esse vídeo, mas dia 25 já não dá tempo para fazer muito mais coisa, tá certo? Agora é realmente seguir o plano que foi traçado, é você executar, começar as execuções, por exemplo, no nosso plano e nos planos que nós passamos para os nossos alunos e mentorados, hoje é o dia da ação. Por que hoje? Né? Por que é segunda-feira? Porque muitas empresas estenderam a Black Friday e começaram a fazer a Black Week. Então nós já começaremos a ter vendas finalmente né? nesta segunda-feira. Então é o dia que você tem que comunicar com seus clientes, é o dia que você tem que apresentar as promoções para ele, porque tá, mesmo que ele não compre agora, ele já vai ter no radar a opção de compra dele. É o dia de antes dele receber um monte, ser bombardeado, você falar com ele. É o dia de você começar a executar a sua Black Friday. É o dia de você começar a sentir se tá tudo saindo como você planejou e se pelo menos a sua execução está correta, tá certo? É o dia de seguir o plano. Se você não pensou em Black Friday nenhuma, caiu hoje dia 25 para tomar uma ação, a única coisa que você tem que garantir, se algum canal ainda permitir a sua alteração, participe das ações. Sem correria, sem desespero, calculando corretamente e encontrando seu objetivo. Mas no mais, essa semana todos os vídeos serão curtos, Tá bom? porque Eu sei que tá corrido aí pra você assim como tá pra mim. Então um grande abraço, vamos pra cima, boa Black Friday pra todo mundo, independente de onde você venha, o que você venda, de onde você venda, né? E o que você venda, que você tenha sucesso e alcance o seu objetivo. Um grande abraço e vamos pra cima. Fala pra mim aqui embaixo qual a sua expectativa com essa Black Friday.